Nopa, então, quem gosta do mundo de Trevor Henderson deve gostar demais do de nosso tão querido cavalo de osso. Ou melhor, nosso amiguinho Long Horse. Ele aparece pra pessoas aleatórias pra dizer quando o perigo tá próximo. Sobre gripe passas do mundo de Trevor caçando, como o Head. E no meu quadro Geoase Henderson, o intuito é criar todas as criaturas de Trevor Henderson possíveis no Discord. Então acho que chegou a hora do nosso garotão Long Horse. Bora lá? Bom, no vídeo passado eu queria eu sair em rede com vocês. Selling Head é uma criatura cruel e psicopata, como devem saber muito bem. Então por que não adicionar um pouco de amor e bem dessa vez? Como eu já decidi que é Long Horse, nós vamos avançar para a primeira etapa, que vocês já devem saber quando se trata de um bot interativo barra de uma história, que é criar a história. Bom, como é escrito por Trevor Henderson sobre Long Horse, ele aparece no sonho de uma pessoa aleatória para alertar sobre o perigo. E quando essa pessoa acorda, se depara com um cavalo, que possui um pescoço de tamanho determinado, porém esperado que seja infinito. Long Horse produz estalos quando se move e seu pescoço pode rotacionar como um dedo humano levando isso em conta é mais um elemento para a história a pessoa vai acordar ouvindo estalos depois dos estalos Long Horse vai aparecer e auxiliá-lo a sair do campo de visão do perigo que no caso, eu decidi que vai ser Siren Head, como eu já criei o mesmo por aqui. Siren Head não vai aparecer diretamente. Tipo, já jogando o suor de suas sirenes pra atormentar a pessoa. Como sua presença pode gerar manipulação e interferência em dispositivos eletrônicos, ele vai produzir uma interferência no despertador da pessoa. Fazendo-o produzir os sons de sirene pra atordolar a pessoa. Então, o Horse vai desaparecer. Mas antes, ordenar a pessoa para que se esconda debaixo da cama. O Long Horse foi criado envolvendo esquemas de webhook e bot. Porque o esquema de bot é sempre brilhante quando a função é automatizada. Já o de webhook é opcional e restrito somente ao meio de envio de mensagem. Eu não vou fazer algo automatizado como fiz em outros vídeos de história. Dessa vez vou dar uma explicação diferente. O bot é composto pela nossa tão conhecida estrutura, o handler, e misage.reply é adaptado para message.channel.send, que basicamente seria a função que eu utilizaria para enviar uma mensagem. Vocês devem me achar uma psicopata por eu ter criado o handler e não ter usado a pasta comandos, não é? Mas deixa eu explicar uma coisa, o handler não é só para executar comandos, é para geral do bot. E eu tentei usar a pasta command sim, só que o bot estava com problemas para detectar os args. Ou seja, alguma coisa na index estava com um funcionamento quebrado que não mandava os args para pasta commands. Então eu já tirei tudo da pasta commands e adaptei em forma do message.channel.send pra para não ter que fazer um procedimento inteiro para procurar a declaração dos args e corrigir. E por incrível que pareça, Funcionou sem dar erros dessa vez. Então para não ocupar mais espaço na index, eu removi a pasta comandos e as declarações sobre ela. Como tive, por assim dizer, preguiça de direcionar os bots aos canais para enviar as mensagens, eu criei um webhook idêntico ao bot para cada canal, com o mesmo nome e foto de perfil, e passei a programar os mcd.channel.send. No fim, o bot ficou assim. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu like aí embaixo. Se inscreve no canal e compartilha o vídeo com seus amigos. Porque se assistiu até aqui é porque realmente gostou. Então foi isso. Abraços.